E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos conversar um pouco a respeito de taxas de câmbio. E, provavelmente, você já deve ter a noção de que um dólar americano não necessariamente é equivalente a uma unidade monetária de outro país, como, por exemplo, um euro. E, claro, muito do que veremos nesse vídeo se refere ao contexto dos Estados Unidos. Então, moeda, bancos e sistemas de governo se referem a esse país. Portanto, se você estiver viajando dos Estados Unidos para um país que utilize o euro, você vai precisar trocar os seus dólares por euros. E aí você deve se perguntar quantos euros eu vou receber com os meus dólares. Ou então, se você fosse um europeu e tivesse uma certa quantidade de euros, quantos dólares você receberia por eles? Quando você pensa nisso, você está pensando em taxa de câmbio. E, claro, isso não tem a ver somente com turismo. Também é importante quando falamos de importação e exportação. Por exemplo, se você é um fabricante de carros nos Estados Unidos, onde todos os seus custos são em dólares, mas você está vendendo na Europa, onde o dinheiro é em euro, você precisa realizar uma conversão para pagar os seus gastos, correto? Por isso, taxa de câmbio é muito importante. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui é entender como funciona essa taxa de câmbio e ver que há diferentes maneiras de representá-la. E quando alguém te pergunta qual é a taxa de câmbio para o dólar americano, provavelmente você deve responder, em relação a que moeda? Mas, e se eu te perguntasse assim, qual é a taxa de câmbio do dólar em relação ao euro? Você poderia criar uma relação entre essas moedas. Então, um dólar equivale a quantos euros? No momento desse vídeo, equivale a 87 centavos de euros. Uma outra forma de pensar isso é, um euro é igual a quantos dólares? Se você conhece essa primeira equivalência, você consegue descobrir a segunda. E como você pode fazer isso? Dividindo ambos os lados dessa igualdade por 0,87. Se você dividir 0,87 por 0,87, vai encontrar 1. Um. E se você dividir 1 por 0,87, você vai encontrar aproximadamente 1,15. Portanto, no momento desse vídeo, 1,15 dólares é igual a 1 euro. Então, a outra forma de pensar nisso é, se você pegar 1 dólar e 15 centavos nos Estados Unidos e converter para euro, você obtém Euro. Outra maneira de expressar esse câmbio é pensar no preço do dólar em termos de euros. E quanto custaria para comprar um dólar em termos de euros? Você poderia olhar para essa equivalência aqui e poderia dizer que um dólar custa 0,87 euros. E pode escrever isso como 0,87 euros por dólar. Mas, e se você quisesse escrever o contrário? Seria possível? Ou seja, se você quisesse o preço do euro em termos de dólares, seria possível? Sim, precisamos fazer o contrário. um euro custa 1,15 dólares, correto? Então, eu coloco aqui 1,15 dólares por euro. E agora que entendemos isso, vamos ver um exemplo e aplicar de fato esse conceito. Vamos dizer que, nos Estados Unidos, uma caixa amarela custa 20 dólares. E, claro, essas caixas são bastante utilizadas para guardar documentos, objetos e outras coisas. Portanto, tem uma alta demanda, e digamos que uma pessoa que mora na Europa queira comprar uma, mas ela só possui euro. Quantos euros essa pessoa iria precisar para comprar essa caixa dos Estados Unidos que custa 20 dólares? Vamos lá, se um dólar é igual a 0,87 euros, então 20 dólares vão ser 20 vezes 0,87 euros. Ou seja, vamos ficar com 20 dólares vezes 0,87 euros por dólar. E se você não conhece, esse aqui é o símbolo de euro. E resolvendo isso, vamos ficar com 20 vezes 0,87, e que dá aproximadamente 17,40 euros. Mas e se fosse ao contrário? Como faríamos? Vamos dizer que temos caixas azuis disponíveis para compra apenas na Europa e que custe 20 euros. E um turista americano, que está de passagem na Europa, decide comprá-la. E, para isso, ele precisa saber quantos dólares ele precisa converter para pagar esses 20 euros. Como vimos aqui, 1 um euro é igual a 1,15 dólares. Portanto, podemos colocar aqui 20 vezes 1,15 dólar por euro. E resolvendo isso, o que vamos ter? Vamos ficar com 23 dólares. E, além disso, outra coisa que devemos prestar atenção é que essas diferentes moedas podem sofrer apreciação ou depreciação. Então, por exemplo, vamos dizer que esse euro aprecia. Isso quer dizer que ele sofre uma apreciação em relação a algo. E, nesse caso em particular, ele aprecia em relação ao dólar. Isso quer dizer que ele se valoriza perante o dólar e podemos ver até alguns exemplos dessa apreciação. Por exemplo, se você estiver pegando, por exemplo, esse ponto como ponto de partida, nesse momento aqui, o euro estaria valendo 1,15 dólares, correto? E em algum outro momento, o euro poderia estar valendo 1 dólar e 20 centavos, por exemplo. Esse seria um caso de apreciação. Isso quer dizer que o euro teve uma valorização perante ao dólar. Agora, o que você pensaria se uma pessoa te dissesse que o valor do dólar está se valorizando em relação ao euro? O pensamento seria o contrário. Por exemplo, um dólar agora poderia estar valendo 90 centavos de euros, quem sabe 1,05 euros. O que eu estou querendo dizer é que agora o euro, em relação ao dólar, está sofrendo uma depreciação, uma desvalorização. Então, quando uma pessoa diz que o euro deprecia em relação ao dólar, isso quer dizer que o dólar se valorizou perante o euro. E se pegarmos, por exemplo, esse momento como base, como ponto de partida, podemos ver um caso de depreciação como um euro custando 1,05 dólares. Esse aqui é o ponto de partida, e essa seria uma situação onde o dólar sofreu apreciação em relação ao euro. Claro, essa é uma introdução à taxa de câmbio e pode parecer um pouco confuso no início, porque estamos falando de preço de uma moeda em termos de outra. Mas eu te incentivo a pensar mais a respeito disso, ou seja, continue fazendo alguns experimentos. Pense, por exemplo, assim, se um produto valer uma certa quantidade de euros, deve valer mais em termos de dólares, correto? Da mesma forma, se um dólar for menor que um euro, se algo custa uma certa quantidade de dólares, então deve valer menos em termos de euros, correto? Enfim, tudo isso vai te ajudar a entender melhor esse conceito. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!